Tchau, bem benvenuta. bem Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Ana Paula, sou professora de italiano, sou brasileira, moro na Itália há mais de 12 anos e hoje nós faremos uma aula de italiano com música. A música de hoje é de uma das cantoras que com a voz que mais me emociona. Eu não sei porquê, mesmo quando ela canta música alegrinha eu assisto é, alguma apresentação ao vivo dela, eu tenho vontade de chorar. É, é uma coisa incrível. E ela também é uma pessoa emotiva, se vê, então acaba transmitindo isso pra gente. A cantora é a Alessandra Amoroso. A música que iremos analisar hoje se chama Imóvel. Imobile". Imobile, Imóvel. Essa música é, deve ter sido, se não foi a primeira uma das primeiras com a qual ela fez sucesso. E queria dizer o seguinte, você vai notar que durante a música vai é, ouvir muitos verbos no tempo indicativo imperfeito, indicativo imperfeito. Qual que é o tempo indicativo imperfeito? É um tempo passado, cuja ação que se costumava fazer, não, não tem uma data certa de quando começou, de quando terminou, enfim, é algo bem vago. É o que no português nós dizemos, ah, eu fazia isso, eu, eu, eu brincava, eu escrevia. E a música está em primeira pessoa, então ela fala dela, né? io io E você vai notar que no italiano, o final na primeira pessoa do singular, desta conjugação, normalmente termina com o. Então, por exemplo, eu fazia e eu facevo Eu brincava e eu jogava Eu estudava e eu estudiavo Então, note isso aqui na música Então, ela diz Está per grandinare Ela canta Está per grandinare mas a sílaba tônica é grandinare, né? Não na. Então, grandinare. Então, é grandinare, está per grandinare. Ed eu não sou e io non so tremare più, está para. Sabe o que é grandinare? Grandine é granizo. E eu fui descobrir que existe o verbo granizar em português. Saraivar, que é a chuva de granizo, né? E io non so tremare più. E eu não sei tremer mais. Por que, que tem esse d aqui? Porque esse daqui é só uma é, é, é um termo de ligação. É o nosso e, né? Em italiano também. O e é e, mas aqui ele tem esse d junto. Ed, ed. Então fica edio, edio, que dá até para a gente confundir, né? Edio com edio e, e Deus com edio. A, a pronúncia, a palavra, se torna quase única. Sabe por que existe esse D? Porque esta palavra, a palavra seguinte ao E, começa por vogal. Então, é normal, é muito comum colocar esse D aqui quando a palavra seguinte começa por vogal. É obrigatório? Não, não sempre é obrigatório. Existem alguns usos que já são, já fazem parte da língua. Então, por exemplo, edio, é, é muito comum você ouvir esse edio. E é obrigatório somente quando a próxima palavra começa, é repetida. Então, se a próxima palavra começar com e, aí sim é obrigatório. Por exemplo, é, ed, um, edé, edé. Tipo, ie, yeah, edé tá Ali é obrigatório O mesmo acontece também com A Com a preposição A Enfim, é, então por isso que existe esse D Está pra chover granizo E eu não sei, e eu não sou Tremare più, eu não sei tremer mais Vamos ouvir? Esta Esta matina cercavo qualcosa de te e volavo lontano, imobile. Hoje cedo, esta matina, é como questa matina, mas existe a palavra esta matina, tudo junto. Cercavo, qualcosa de te, procurava alguma coisa de você. Olha aqui que eu falei sobre o verbo imperfeito. O verbo é cercare, então, eu cercavo. Viu que terminou com O? Então, é, é o verbo cercare. Aqui ela diz cercavo. Tá? Então, eu procurava qualquer coisa de ter alguma coisa de você. E volavo lontano immobile. E volavo e voava longe. Volavo lontano, voava longe. Imóvel. Então, aqui. Verbo volare. Como fica no imperfeito? Eu voava e eu volavo. Imobile. Guarda quante case. Aí ela fala: Guarda quante case. Guarda quante case. Case, mais uma sílaba no k, né? Case. Veja, olhe quantas casas. Guarda. O verbo guardar é olhar. Então. Veja quantas casas que nós temos no plural. Sono tutte storie da Giungere. São todas, sono tutte, sempre no plural, tá concordando com le case, com as casas, né? Que está no plural. São todas histórias a serem adicionadas, da Giungere. Tá? Da Giungere, seria da aggiungere. A por que que tem este, este apóstrofo aqui depois do... Por que que não é da adjungere? Porque a palavra começando por vogal pode ocorrer este fenômeno chamado elisão em que a vogal do da cai e é substituída com apóstrofo só para evitar a cacofonia, para ter uma maior fluidez na fala. Então, fica da adiungere. Então, ela fala... Veja quantas casas são todas histórias a serem adicionadas. Continuando: ricordi te, Então, nela gente esperava i ricordi de te, nas pessoas esperava as lembranças de você, i ricordi, ricordi de te, as lembranças suas, veja só aqui, nós temos outro verbo, esperar, é verbo esperar, esperar, na primeira pessoa ali do imperfeito, eu esperava, é io esperavo, então nas pessoas esperava, as lembranças de você. E me e vôculare imobile. O que, que é me fazia vôculare? Culare. Culare é o verbo embalar. Sabe quando você, a criancinha que é embalada, né? Então, ela é culada. Tanto que o, o a caminho, o bercinho de uma criança pode ser chamado cula, cula. Então, e me fazia embalar imóvel. Olha aqui, verbo fare, io. Fativo. mi me fativo. Aqui vamos ao refrão da música. Olha que lindo. Então, lacha me sonhar. O que é lacha Me verbo lasha é deixar. Lasha me é me deixe, deixe-me. Lacha-me sonhar. Olha só o sonhar, sonhar. Se, se você ouvisse sua palavra e não lesse, você ia entender que é sonhar, né? Deixe-me sonhar. Você viu aqui como é escrita? Com GN, esse GN tem o som GNH. Então, sonhar fica o mesmo som do nosso sonhar, né? Só que a escrita, a escrita é diferente, é GN. Então sempre que você vê GN, lembre-se que tem o som do NH. Então ela diz: Deixe-me sonhar. Lacha-me dimenticare. Dimenticare. O que, que é dimenticare? É esquecer. Deixe-me sonhar. Deixe-me esquecer. Lacha-me ricominciare a camminare a passe più decise. Deixe-me recomeçar a caminhar com passos mais decisivos e fa-me imaginare, fa... Fa imaginare quanto ancora o da fare e deixe-me imaginar fa-me imaginare, né? o verbo fare a me, então faça-me imaginar quanto ancora o da fare, quanto ainda tenho a fazer. Se vocês virem a primeira versão dessa música, quando ela se apresentou, ela ela foi conhecida, essa cantora, num, uh, num, num desses programas de talentos musicais, né? Que se chama Amici. E se você assistir a apresentação dela no YouTube, você vai ver que ela canta assim: "E fammi imaginare quanto ancora ciò da fare", assim, "c'ho da fare". Este C aqui, sabe o que é? É, é o ó. Seria, seria aquela particela T, que vocês me perguntam sempre, né? Que tem várias funções aqui na gramática. Então, ela, ela usa ciò DA FARE. Fá Fa quando ancora TCHO DA FARE. Por que que foi eliminado depois? Porque este C, nesta função aqui, né? da fare. Pode ser que você ouça na língua coloquial, na língua falada. É uma forma pleonástica de usar esse ti. O que, que é a forma pleonástica? É, é, é inútil, não, não, não tem porquê ela estar ali. Então, por isso que é usada somente na é, na língua falada, e foi por isso que foi eliminada na, depois, na, nas próximas gravações, inclusive, ela não canta mais assim. Aí ela continua. Vequiare, é, fa me imaginare, quanto ancora da fare? Forse crescer e invecchiare? Talvez crescer e envelhecer. Crescere, olha a sílaba tônica. Crescere. Envecchiare, invecchiare, envelhecer. Provém de vecchio, vecchio, vecchia, velho, velha. Invecchiare significa envelhecer. Quanto ancora o damare, quanto ancora odamare. Quanto ainda tenho a amar. Oggi é já Natale. hoje é já Natal, viu a pronúncia do GG, ou melhor, do G, o G no italiano é pronunciado de forma explosiva, né? Oggi é já Natale. não é hoje é já, hoje é já Natal, repete aí, isso, Tutto é um carnevale de polvere, tudo é um carnaval de pó. Continuando. Ok. Nem negócio, comprava o regalho Nas lojas, olha o plural aqui, nem negócio. Como seria se fosse no Uh, singular, como seria? Nel negócio. Nel negócio. Invece é plural. É nei negócio. Nei negócio. Bem, nas lojas comprava presentes. Regale, presentes para você. Compravo. Qual que é o verbo? Comprare. Então, io compravo. Eu comprava. E a pensar Ti Miguelo imóvel e pensando nisso né esse tia aqui está para isso pensando nisso que ela comprava presentes para ele né para você perter e pensando nisso migelo imóvel Pois bem esta foi a aula com essa aula além de todo o vocabulário, você pode aprender a formação do verbo no imperfeito na primeira pessoa. Então, sempre que você estiver falando sobre algo que você fazia no passado, né? Nessa formação, ah, eu costumava fazer isso. Em se tratando de verbos que terminam com ARE, você vai utilizar AVO. Terminam com ERE, você vai utilizar EVO. E terminam com IRE, você vai utilizar IVO, né? Tipo, AMARE... Amavo, eu amavo, eu amava, então é eu amavo. É, credere, acreditar, eu credevo, aí termina com evo, E partire, eu partivo, partivo às sete as mattina, eu saía, partia às sete, todas as manhãs. Agora eu aconselho você a procurar essa música, ver uma apresentação dela ao vivo cantando essa música. Agora você já conhece até a letra. E depois me conta se também arrepiou tudo aí, se também emocionou. Você vai ver como ela é expressiva, como a presença de palco dela é emocionante. Assim como a voz dela, que pra mim é uma das melhores. Te vediamo na próxima lezione. Um beijo.